Seguinte, já tem um bom tempo que eu não trabalho aqui na Vila Irmandade. E sempre que você sai de algum lugar e volta depois de um tempo, você percebe várias coisas como, por exemplo, qualidades como essa casa aqui. Mas você também percebe problemas como esse montão de lixo jogado aqui pelo chão, que foi uma trollagem que tá aqui até hoje. E com esse mente, eu tive a seguinte ideia. Mano, vamos reformar a Vila Irmandade. Vamos deixar aqui um local maneiro. Vou remover todos esses problemas, vou arrumar um pouco do, dos ambientes, das ruas, das tralhas pelo chão, remover essas coisas aqui, essas trollagens aqui a, acabadas. Vamos fazer basicamente o negócio acontecer. E como vocês estão vendo, o primeiro passo é realmente remover todos esses papel aqui de trollagem. A melhor forma de fazer isso é voando até essa farm aqui que tem que na frente para quem não tá ligado. Essa aqui é a forma de esqueleto do menino povo. O legal da forma de esqueleto é que além de ser esqueleto, ela também gera outra coisa. Osso brincadeira. Quer dizer, não é bem brincadeira, né? Ela realmente gera osso. Mas o que eu quero é isso daqui. Um arco encantado com qualquer encantamento. Tanto faz aqui é na real. Ele serve basicamente para poupar o meu tempo, porque se eu fosse remover, por exemplo, esses três aqui. Eu tenho que ficar colocando bloco para todo lado e tirando toda hora que dá mal trabalho. Eu posso fazer assim, ó: flash aqui, flash aqui, aqui, aqui, aqui, aqui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 Mano, e tem muitas pessoas perguntando em que horário que saem os vídeos todo dia. Então, ó, pra quem já tá ligado no, no, no, no bagulho do Mesla Jota, comenta aí pra todo mundo, mano. Comenta no vídeo e também divulga o canal pra algum amigo. A gente tá quase chegando, a 1 milhão e 100 mil inscritos. E a ajuda de vocês é muito importante nesse momento, porque que vai me deixar muito feliz a gente conseguir chegar nesse número, mano. Eu não sei se a gente vai conseguir ou não, mas eu conto com a ajuda de todos. Bom, nessa área aqui eu acho que não tem mais nenhuma, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é uma farm que foi explodida, mas ela tá meio largada, eu vou arrumar ela depois também tá nessa área aqui. Eu acho que não tem mais nada. Na real tem a casa do Pedro que é do Apu. Vamos dar uma olhada aqui. A casa do Pedro quiser é subterrânea, mas mesmo assim tem moldura nos baús, então tem como ter. Ah, mas eu não tô vendo nenhuma. Já na do Apu, como ele tá trabalhando no deserto, com certeza tem. Então sai para lá, todo mundo. Pronto, é, então agora tá na hora de a gente vir para essa outra parte da ilha. Mas ó, o Tuguinho aqui, vamos vamo dar um oi para ele. Ó. Finalmente acabou o toro. Toma, acertei. Ele... Meu Deus, meu Deus. <risos> machucou muito. Mano, muito esse muito. arco tem força. Um é o mais fraco possível. <risos> ah, não. <risos> Incrível, surreal, <risos> mano, esplêndido, uma máquina, um monstro. E consigo ver aqui, ó, que você deve ter os três packs de diamante pra ter separado tanto, né? Ei, dedo. <risos> oh, mano, eu morri agora porque eu tô sem armadura, que o, o Phantom me negou uma armadura ali que eu ia comprar com ele, velho. Meu Deus do céu. Mas faz uma. Mano. <risos> eu não posso nem minerar da Adderich, que que não... é ilegal, velho. <risos> Mas faz de diamante. Olha com diamante você tem. Ah, mano, os diamante é dinheiro, né? Não pode gastar isso aqui, não. Meu Deus Ô, LG, é. eu preciso de uma ajuda sua, mano. Eu comprei dois livros muito bolado aqui. Hum, hum. E só você pode me ajudar, porque você é a pessoa que tem a habilidade de encantar... De encantar, não. De usar a bigorna pra mim. Ô, oh, doido! Ó, oh, isso é muito bom, na real. V vamos lá no Nether. Eu quero, quero mostrar pra você uma coisa que eu fiz. Ó, oh, por sinal, cara, eu tô fazendo uma coisa aqui, deixa eu te contar. Digamos que você percebeu que eu tô meio subido esses dias, né? É, sim, eu percebi. Então, eu também tô. Eu tô trabalhando muito lá no End, tô bem ocupado, mas fala. Ah, é, eu tô trabalhando pro chatinho lá no, no deserto, né? E eu senti que a vila, aqui a vila Várzea tá meio... Várzea. Até demais. Então, <risos> hoje, eu vou me tornar o prefeito aqui da vila Várzea, da irmandade, e eu vou dar um jeito em tudo. Mas, Tuguinho, eu vou te falar que eu também vou ser prefeito só por um dia, cara. Outro com esse papo. Ué, eu quero arrumar as coisas que tá, que tá, pá, eu não quero ficar pra sempre lá. Ô, oh, olha a minha loja. Caraca. Ah, no né Véio, tá é, trairágeis isso aí, hein? Não queria falar nada, que não. Tra Burro, A loja aqui é cara, daí lá no Dend é barato, entendeu? Ah, é verdade, é verdade. Mano, é verdade. O, o, o cara faz a parceria comigo e não lembra, mano. O cara faz a parceria <risos> comigo e não lembra. Olha como ah, tá cara aqui. Verdade, hein, mano. Ô, oh, mas deixa, deixa eu usar aqui, eu, eu tô sem XP, mano. Você pode fazer esse favorzinho aí para claro, mim. Claro, dois itens, né? E você, vai, você quer juntar os livros ou o quê? Na picareta? <risos> eu quero que você ponha na picareta. <risos> deixa eu ver aqui o precinho mais barato. Ó, oh, vai ser a junção de cada livro que vai ser é, basicamente uma junção e depois na picareta vai ser então vai ser seis diamantes, tá bom? Tá bom. Ó, o baú aqui, ó, o baú aqui, ó. O que, que você tá fazendo caro pra mim, mano? Achei que a gente era aliado. Uai, você que não quis ir na loja do End, azarteu. Então, você podia ter ido, falou, vamos lá no dente que é mais barato, mas você não quis ir. Ah, velho, se eu soubesse. Uai. Tá todo mundo me cobrando <risos> um mó dinheirão hoje, velho. Tá tudo caro. Né? A inflação é essa que tá tendo nessa cidade vazia. Mano, a, a, a galera é doida, mano. A galera é doida. Enfim, te ajudei com seus itens aí? Ajudou. Agora eu vou ter que cavar Ô, oh, você podia me ajudar, né? Eu tô aqui. <risos> Por favor. O, o Phantom tá atrás de você com arco e flecha. Cadê... LG? Cadê você? LG! Oh, tchau! É, LG! E olha só, mano, aqui do ladinho da estrada, mano. Fala que tu foi uma boca, nós achou um desses papéis escondidos, mano. Por sinal, falta menos de uma semana, eu acho, ou falta uma semana, mais ou menos, para rolar a votação dos mobs, mano. Para quem não tá ligado, eu fiz um vídeo fazendo todos pra gente poder ver eles aqui no mapa. E eu tô achando que esse aqui que vai ganhar o Sniffer. Comentem qual que vocês acham que vai ganhar. Aqui ó. My Paper. Eu, eu acho que parte do nosso trabalho vai ser remover todos esses papéis para depois começar a ver o que vai fazer. Ó, uma coisa que eu quero remover do nada também essas pedras aqui que só tem aqui do nada mal feita. Esses baús aqui, nos... esses baús aqui abertos, não sei ele quem quer, eu vou deduzir que do Delete não ligo, vou pôr dentro da casa dele. Ah, é, mas a casa dele aqui não tá com os papéis não, tá bom até? A casa do night tá cheia. Quer dizer, não tá tão cheia não, foi dois, três papéis que na tirou, já foi tudo. Ó, a bancada de trabalho ali largada. Essa parte que eu vou remover meio rápido que me dá um pouco de medo esses barulhos. Aqui nos mini biomas tem alguma? Acho que não, né? É, não. Aqui tem um sistema de baú gigante. Eu acho que é do Tuguinho. Eu vou falar com ele depois. Aqui uma mini farm de abelha. É isso? Deixa eu ver. Uma mini farm de abelha muito mal decorada. Vou arrumar também. Olha que da hora esse Chest. Nossa, ficou doido, hein? Que Fofo, mano. Olha esse cogumelo aqui. Eu acho que é coisa do Harz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, olha que lindo. Eu acho que é, é, uma, é uma, uma, um local de comprar ingresso. Então eu acho que ainda não tá pronto porque ele não anunciou pra gente. Mas, mano, amei. Amei. Apenas elogios. E bom, com isso concluímos a nossa remoção de cartazes, eu acho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mano, eu, eu, eu, tô, eu tô vendo que o, o, o Harz tá no do Discord ele é desmutado, mas ele não vira. Olha, ele virou. Eu, eu, eu vou chamar ele só pra dar uma boa tarde. Fala, cal gravar. Eu acho que é super importante. Ô, Harz, tá aí, mano? Aham. Uhum. Então, uh, desculpa atrapalhar aí. Eu sei que você acha que você está tá comendo. Tô comendo, mas eu tô esperando o fonte para gravar. <risos> ah, não. Então, eu te chamei aqui pro o seguinte. House, eu queria te falar uma coisa bem importante. Hum? Oh, boa tarde, cara. Você tá bem? Eu tô, tô bem. Ah, só isso, então, mano. Tamo junto, tá? Nós se vê por aí, Raul. Hoje... Tá bom. Tá, começando as nossas obras aqui como prefeito da Irmandade por um dia. Vamos para a primeira coisa, que são os estágios críticos. Esse daqui é um bom começo. Deixa eu pegar aqui ó, dois ferrinhos, lançar uma tesoura. Por que tá todo mundo girando? Vocês estão bem? Estão todas girando tirando que é Estão <risos> dançando, estão dançando. <risos> Bom, primeiro passo vai ser tirar essa armadilha aqui. Olha, até que bonitinho. Eu posso fazer uma barraquinha aqui para colocar mel aqui depois no local? Eu acho uma ideia bem legal até na real. Na real eu gostei dessa ideia da barraquinha do mel. Pronto, agora vamos pegar umas pedras e umas terras para tampar aqui e já vamos começar a dar forma no primeiro problema. Ó, peguei aqui um pouquinho de grama e um pouquinho de pedra. Não sei se vou utilizar por causa que eu tive uma ideia. Deixa eu só dormir antes que está ficando de noite. Zezze, zezze, zezze, zezze, zezze, dormindo. Bom, só para não dar problemas, vamos tampar tudo aqui, ó, uma camadinha abaixo do chão, para não ter perigo de eu cair, né? Agora vamos colocar as graminhas aqui. Tá. Minha ideia é o seguinte: escada, escada. Mini zigue-zague de vidros. E o meu plano é tentar fazer aqui ficar tipo uma decoraçãozinha. Vocês vão entender melhor. Pera Ó, algo mais ou menos assim. Tá começando a pegar a forma. Peraí, que eu vou ter que pegar mais bloco que faltou só. Pronto, ó. Tô fazendo uns testes já, já tá começando a mudar a forma aqui. Agora, deixa eu pegar aqui uns bloquinhos de quartzo. Para dar mais vida nesse rolê aqui, ó, nós fazer o seguinte. Deixa eu ver se parece uma garrafinha. Ah, parece uma garrafinha sim Dá para enganar que é mel. Um jeito melhor ainda de enganar que isso aqui é mel é se fizer toda a parede aqui de mel e atrás colocar o quartzo. Mas por isso eu vou precisar de mel. Mas bom, a primeira parte foi. Agora é pegar o mel daqui tudo e fazer os bloquinhos. Eu acho que o único jeito de pegar mel desses negócios que sem dar problema é a gente fazer assim. Olha, pegar com toque suave e colocar em cima de uma fogueira. Ah, espera um pouquinho uma só? eu achei que ia render mais. pois que eu sou um cara maneiro aqui não? Né? eu achava que render mais mano. de qualquer forma a temos quatro frasquinhos que já rende um bloco de mel. aí é só começar a espalhar pela parede, por exemplo assim, olha. Ó, pega aqui, coloca o quartzo um bloco pra trás e o mel aqui. Aí depois a gente vai colocar um baú e vem encher de mel, mas... acho que vai demorar um pouco isso. Eu vou dar uma olhada na outra farm de mel lá pra ver se tem mel. Calma aí. Bom, lá não tinha muito. Vamos ver se é o suficiente. Eu consegui quatro garrafinhas, que dá um bloco, e mais sete blocos. Então temos oito blocos. Vamos torcer pra que seja. Bom, tá fluindo até. Mais uns sete, oito bloquinhos de mel já serve. Deixa eu só pegar mais quartzo pra colocar aqui na parede. Vou aproveitar também, já vou dar umas flores pra essas abelhinhas pra ter mais também. Uh, abelhas? Ih, tá todo mundo em casa. colocar eu dou florzinha pra elas. Pronto, ó, falta pouco. Daí eu coloco os baús aqui, mais mel, e daí todo mundo vai ter acesso a mel aqui. Sobre o caminho para cá, eu vou só simplesmente interligar com aqui. Assim, ó, prontinho, simples. Tá, não tá 100% porque nós não temos mel infinito, não tem de onde mais arrumar mel, mas temos uma parte já arrumada nasceu na água, mas já saiu tá tudo bem, toma tá, tá uma florzinha pra se melhorar de qualquer forma, pra gente ter novos ares, agora vamos arrumar outra parte da Vila Irmandade tá, aqui o trabalho vai ser mais simples e mais complicado ao mesmo tempo, vai ser organizar esses baús, eu tô até ligado que ele tem uma sala de baú lá embaixo, mas não sou obrigado, só vim aqui pra arrumar as coisas da, da, da vila da cidade aqui mesmo, então ó, esse é o espaço pros itens dele, agora bora quebrar todos esses baús e tentar levar tudo pra lá, daí se faltar a gente coloca mais baú, e olha, te falar que dá uma cara nova aqui pra Irmandade vai ser uma coisa muito boa. Eu tô bem animado com isso e eu sinto que esse tipo de coisa faz toda a diferença. Mas agora é melhor eu correr porque tá chovendo e vai molhar tudo os itens do Delete, vai molhar tudo, vai estragar os itens. <risos> Prontinho, baús arrumados. Agora, se eu não me engano, tem uma porta de trás aqui da casa do Delete. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vai que tem alguma coisa aqui também. Eu não lembro se eu marquei aqui. Não, aqui eu não marquei nada. Então a próxima coisa vai ser esse beacon aqui. Vamos tirar ele. O problema é que vai dar maior trabalho. Tudo bem, né? Prontinho, ó. Beacon tá aqui no cantinho do baú. Na real, peraí, deixa eu até organizar esse bloco pra ele, ó. Ó, beacon aqui no cantinho do baú, bonitinho. Então, tudo da base do Light já foi, exceto esta rua aqui. Mas ela é bem mais fácil do que tudo que foi feito até agora, porque é só colocar grama aqui em tudo. Então, vamos buscar grama. Prontinho, que não tem muito segredo, não. Troca todos os blocos e deixa tudo bonitão. Te juro que eu tô ouvindo um passo? Será que tem alguém por aqui? Pô, deve ser algum mob, sei lá. Mas bom, base do delete totalmente concluída. Para a base do Tugin, não é tão complicado, mas também não é tão fácil. Primeiro, eu vou tampar aquela mó ali com tocha. Segundo, vou arrumar essas pequenas imperfeições, arrancar essas bagadões aqui toda feia e vou colocar mais desses negócios tóxicos aqui, porque é da hora. E olha só como pequeno pequenas mudanças já fazem toda a diferença aqui no mapa da Irmandade. Não, vocês não estão ligados. Esse é o começo de um dos projetos que eu quero fazer aqui. Eu quero deixar esse local incrível, assim como a vila do deserto, o The End, as coisas que eu fizer no Nether, as vilas futuras. Eu tenho o objetivo de deixar tudo muito maneiro aqui na Irmandade. Vocês vão ver. Ó, como vocês viram, a gente espalhou um pouco mais desse, dessa radiação que tinha por aqui, ó, para ficar bem mais aparente, dar mais vida para o negócio. Aqui eu tentei fazer uma camada de vidro mais funda para dar mais imersão. Não sei se funcionou ou não, porém, ficava melhor do que aquelas baga doce, que basicamente elas só serviam pra atacar esqueleto que spawnava, e como eu coloquei tocha não vai ter mais, porque nenhum player que tentar invadir aqui vai ser atacado por isso, então basicamente eu só tirei essas coisas desnecessárias e melhorei a visualização daqui, com isso mais uma reforma se conclui, a próxima é desse terreno aqui do Foca, ele vai dar trabalho por causa que eu vou precisar de corante amarelo e bolsa de lula brilhante, eu não lembro se é assim o nome mas é porque eu vou pegar essas três plaquinhas vou mover elas pra cá e vou arar todo esse terreno, assim ó, porque assim, o foca tá tentando vender esse lote aqui, que ele não vai usar mais. E todo mundo já foi num lote, né? Todo mundo já viu na vida é real um lote. Um lote não é uma graminha bonita com plaga. O lote é um terreno sem grama, todo todo todo tronho. Então vamos fazer um bagulho todo tronho aqui também para ficar parecendo um lote mesmo, né? Na real, eu lembro uma vez, acho que mais de dois anos atrás do Irmandade 1, que eu peguei uma ilha tipo do tamanho dessa ilha aqui para deixar ela inteira assim. Foi as 12 horas mais cansativas da minha vida. Vocês não têm ideia. A parte boa é que quando a grama tá assim, não nasce mob. E foi por isso que eu fiz na época. Prontinho. Agora só falta as placas. Prontinho, ó, conseguimos arrumar as plaquinhas aqui. Eu tive que tirar umas fotos dela com o celular, mas deu tudo certo, né? Agora, a próxima tarefa é a gente arrumar o nosso mob. Brincadeira, eu já arrumei. É que eu fui em casa pegar as coisas e tive que sair buscar as coisinhas para fazer a placa. E eu falei, mano, por que não? Eu já tenho tudo nos meus baús. Aí, eu aproveitei e coloquei umas tochas para parar de nascer mob. E tá lá. O nosso sniffer tá numa plataforma bonitinha agora. Não tá mais voando. O próximo passo é falar com o Tugin. Aproveitar que ele entrou já. A gente tá cheio de coisa pra resolver. E eu tô, eu tô gostando do resultado, tá ficando melhor, tá dando uma boa melhorada já na vila. E olha só o meliante. bem na prova do crime. Pudim vermelho, pudim? Não sei quem é esse, sai, tô trabalhando. Sai, Mano, moço, tô trabalhando. Você tá tá vendo esse semáforo aqui? Tá vendo esse semáforo aqui, ó? Tô vendo não. Isso aqui é a demarcação de quando alguém tá fazendo alguma tralha que não faz sentido aqui na vila. Me explique por que o um aglomerado de baú aqui? Com funil, sem sentido. Eu tô precisando. De muito vidro E isso daqui é pra me auxiliar A ter vidro grátis então, Grátis não, porque tá dando muito trabalho pegar aí Mas eu venho aqui, boto o Ashuker bem aqui Tudo que tá acumulado aqui dentro vai pra Ashuker E eu levo lá pro Dend Porque isso aqui tá dando muito trabalho, isso aqui tá ajudando demais E você tá pagando pra usar a fornalha? Claro que eu tô, olha aqui ó você sabe que não tem como arrumar isso agora, né? Só com pistão. <risos> Bom, tuguinho, é o seguinte, mano. Eu tô reformando toda a vila aqui, porque tá tudo uma traia e tô deixando pânico. O que você vai ter que fazer, você não tem escolha, é pegar todos esses baús e colocar bonitinho em algum canto. Não, cara, eu tô usando isso aqui pra trabalhar, Zé. Mas, é. Tuguinho, tá, tá, tá. Um glomerado de mal voando. Quer eu Quer ah, eu ah, ah, aí eu aqui. quero, aí eu quero. Aguentei, ah, aguentei. Rapidão, faz isso aqui, ó. Se ficar ruim, você me dá 32 diamantes. Entendo, entendo. Você nem tem toque suave, meu Deus, tá triste a situação, hein? Ô, oh, você fez eu gastar vidro. Cada vidro para mim vale, velho. É muito vidro, Eu isso podia aqui. ter quebrado para você, você que eu nunca pedir. Você pode quebrar para mim? Toma aqui, ó. Presente. Muito bom, gostei, tá? Muito bom. <risos> tá, vai, ó. Já, já que você me deu um presente maneiro, eu vou te ajudar a colocar os bal aqui nesse lado, aqui, então. Pode ser? tá bom me ajuda Meu com Deus isso aí pelo amor de Deus. Deus como que faz isso ó oh, ó oh, tem, tem eu vou te explicar como é que funciona tem que ter dois funil apontado para um lugar só que aí vai encher minha chuchê e aí eu venho aqui e busco a chuchê aí vai estar tá cheia aí eu levo para lá você entendeu né todos eles têm que estar tá apontado para um só lugar para me botar um baúzinho aqui enquanto isso eu vou lá falei é, me tira assim uma, uma dúvida quando que projeto, você vai quando você pretende terminar esse projeto cara eu de eu acho que eu já fiz um... 45%. Então, Nicolás de mais um, dois dias que vai sumir, né? Três. Tá, <risos> ah, mano, vai ficar aqui, eu não sei arrumar esse negócio, não. Ah, você não veio mas aqui tá comprar, agora arruma, mano. Eu arrumo bonito depois, ah, eu deu jeito. Agora me tira uma outra dúvida. Essa é. forma aqui de madeira, você sabe de quem que é, Ela Também tá sinalizada como várzea Total. Eu achei que fosse do Apu, mas olhando, tá muito bonitinho para ser do Apu, entendeu? E falar nisso o Apu tá sumido, então tá. Tá acho que fala dele. <risos> é, Se não é ele, a pessoa que sobra é o Foca, que tem aquela casa com bastante madeira dessa aqui específica, né? Então, obrigado. Primeiro, você foi o X9 do Foca. Segundo, você criticou as pessoas do Apu. 200 eu diamantes não. eu não conto pra eles. Olha ali o Apu. Esse foi o pior foguete que eu já vi na minha vida. <risos> meu Deus do céu. Tá bom, tchau, tchau. E bom, primeiro de tudo, arrumei aqui o chão do apu. Segundo de tudo, arrumei o negócio do Tugin. Eu entendi como funcionava Redstone e agora funciona assim. Aqui ele tem os baús para colocar os itens que ele quer esquentar. E lá tem os funil dele. Eu não sei se ele, como que ele vai usar isso aqui exatamente. Mas aqui tem a saída normal, cheia de vidro. Que é só ele vir aqui e colocar a sugar Box que vai lotar. E eu deixei ele avisado também. Aí já tá bem melhor, né? E para quem for usar no futuro essa mesma ideia, tá aí, ó. Agora restam poucas coisas para a gente arrumar. Como esta daqui, que eu ainda não sei como que eu vou arrumar. Será que eu faço uma garrafa de mel igual eu fiz lá em casa? Mas daí é que o rolê que eu fiz lá para ficar diferente daqui vai ficar igual, sabe? Se bem que agora em casa tem uma farm de mel, né? Eu podia levar essas abelhinhas para lá, né? Aí, ó, uma solução. Gostei. Aqui é só arrumar a grama, coisa rápida e fácil. E aqui eu vou fazer ainda. Tá, Pera aí, deixa eu colocar isso aqui aqui bonitinho. da. imagina alguém deixou isso aqui de propósito para ser assim mesmo. <risos> Mas acho difícil. Pronto Agora a parte das abelhinhas ali É como eu falei Eu posso levá-las para casa Eu só preciso esperar ficar de noite Por causa que daí Todas elas vão entrar na cometa A gente leva elas para lá Que vai ser um local mais aberto Saudável e feliz para elas Agora Sobre essa nave espacial Que foi explodida Eu não sei se ela vai ficar aqui para sempre Ou não Então para ser sincero Eu não vejo motivos para fazer um reparo gigantesco aqui Apenas um desse tipo assim olha. Nada incrível mais uma pequena solução Deixa eu tirar isso daqui Aos poucos eu venho aqui Começo a fazer uns lagos Coisinhas bonitas Esses bolsos aqui não sei se é para mexer e essa parte das ovelhas aqui, na real, eu vou chamar o foca para conversar com ele sobre. Porque eu não sei se ele quer transformar isso um local melhor, como que ele quer fazer aqui ou se ele vai tirar. Mas bom, tá de noite. Vamos aproveitar antes que alguém durma para ir lá salvar as abelhinhas. Para vocês terem ideia de como ficou as coisas, teve duas abelhinhas que nem tinha comé para ir. Bom, de qualquer forma, vamos colocar isso lá junto com as nossas. Falei pelas árvores porque fica mais bonitinho. Daí aos poucos eu vou colocando planta em tudo aqui também. Agora eu vou quebrar aquele local lá e aqui eu vou fazer um coreto lindo. Mas ele vai ser surpresa. Vou fazer ele aqui e vocês vão ver só amanhã. Então por hoje, nosso dia como prefeito acaba com essas reformas incríveis. Mano, não preciso nem fazer antes e depois porque vocês viram que jornada maneira. Bom, vejo vocês amanhã e é nóis. Ah, hoje ainda, né? Porque vai ter mais um vídeo. Mês lá já.